Fala pessoal, a gente tá aqui na EC Vancouver hoje para mostrar para vocês essa escola maravilhosa aqui no Canadá. A gente já fez um vídeo com eles lá em Toronto para mostrar a unidade de lá também, e agora a gente vai fazer aqui de Vancouver para vocês conhecerem um pouquinho mais de como funciona os cursos de inglês por aqui, cursos de pé foi a universidade, então fica comigo nesse vídeo e check out. conhecer um pouquinho da área onde os estudantes ficam antes das aulas ou esperando as aulas começarem e os caras colocaram até um videogame aqui pra galera que gosta eu já fiquei... já já, já gostei já gostei, acho muito legal quem puder jogar um game quando você espera a aula começar então olha aqui que legal Eles têm a sala de computador também, que é onde eles fazem os testes de inglês quando vocês chegam na escola e que vocês podem usar também quando vocês quiserem pra poder estudar, pra poder, enfim, checar seu e-mail, checar suas redes sociais, você pode checar aqui, e aqui na escola não pode falar português, então aqui é pra aprender inglês mesmo, não pode falar inglês, não, não pode falar português em qualquer lugar da escola, nem na sala de computador enquanto você estiver por lá, Quem dar uma olhada. Aqui os estudantes podem checar também o nome de cada um para saber qual sala você está. Então, como aqui é eles têm bastante sala, é fácil de se perder. Então, aqui você checa o seu nome, você vai ver a sala que você está e aí você consegue se encontrar aqui dentro da escola. E mais para cá, eles têm também as aulas gratuitas que eles têm durante fora dos horários de aula de, de quem está estudando aqui. Então, a gente tem aula de conversação, é... Low Conversation, High Conversation Então tem aula de pronúncia também Então isso é bem bacana pra quem tá querendo dar aquela treinada no speaking também Vale bastante a pena E Aqui eles também têm um quadro de atividades que vocês podem fazer Algumas são gratuitas, algumas são pagas Mas várias atividades legais acontecendo durante os meses aqui Então eles trocam todos os meses, no mês de janeiro tem coisa pra caramba pra fazer ah, Eles fazem walking tours também, é bem legal Então tá tendo um Bright Nights agora no Stanley Park então as pessoas poderiam se inscrever para poder ir lá conhecer esse aqui também. Tem bastante coisa bacana para poder conhecer e eles organizam todos esses tipos de tour aqui na IC. Então não é só vir estudar inglês, é também poder conhecer, se divertir, conhecer pessoas, fazer networking dentro desses tours que eles promovem. Então é bem bacana de conhecer também. Agora vamos lá em cima conhecer as outras salas de aula que eles têm por aqui. Aqui os quadros deles ainda estão desatualizados, porque tem uma novidade da EC que eles estão começando a abrir na Austrália agora também, então eles já começaram as operações em janeiro, então por quem quer também estudar na EC, que é uma escola de altíssima qualidade lá na terra dos cangurus, você também vai poder falar com a gente e fechar o teu pacote para a Austrália com a EC, não só na Austrália e no Canadá, mas eles também têm África do Sul, UK, Malta, Canadá, obviamente e os Estados Unidos, então a você está presente nos principais destinos do mundo, então se você está interessado em estudar aqui, já manda um e-mail para a gente aqui no info arroba e a gente faz a tua cotação para você estudar em qualquer um desses destinos que a ECE oferece. Aqui eles também tem uma biblioteca própria, então isso é uma das coisas extras, na verdade, que você oferece, de ter a própria biblioteca para você vir estudar, fazer seus trabalhos aqui, também conhecer outros alunos que estão aqui na escola. Eles também vendem roupas da escola, camisetas, etc. E é muito bonitinho o design, né? I love you. Eu acho muito legal isso daqui também. E aqui a gente vai mostrar pra vocês a Maura, que é a brasileira que atende os brasileiros aqui que ajuda com o que vocês precisarem também Pra quem ainda tá chegando aqui e não fala muito inglês, precisa de uma ajuda de uma brasileira, de um brasileiro Eles têm um suporte em português aqui também, vem cá conhecer Então essa daqui é a Maura, é a quem vai ajudar vocês quando vocês chegarem, ela é bem, bem shy, ela, ela tem vergonha de aparecer nos <risos> vídeos câmera, aqui. câmera, mas quando vocês estiverem aqui, minha porta tá sempre aberta, <risos> pode ser que dar um Pronto, a gente veio apresentar a Maura aqui para vocês, quando vocês chegarem pode conversar com ela, que ela vai ser todo o suporte brasileiro é de vocês, vocês, além da Twizy, né? <risos> Obrigada, Maura. Bom Valeu. <risos> As salas da nesse também são preparadas para receber no máximo 15 alunos, então ajuda bastante vocês a ter essa compreensão do inglês sem ter aquela sala lotada. Então é, isso é bem interessante, ter salas com poucos alunos, o professor vai ter uma atenção muito mais focada no seu aprendizado. Pra quem tá chegando agora aqui no canal também e não sabe o que está acontecendo, só pra explicar pra vocês que a EC também tem cursos desde o beginner, lá daquelas pessoas que não falam nada de inglês, até os avançados que estão fazendo preparativos pra prova, ou até pra uma prova de imigração. Então você pode fazer curso iniciando em duas semanas até o infinito, um ano, dois anos, o quanto tempo você quiser de inglês. Então para aquelas pessoas que também estão buscando um curso rápido de férias, que tem duas, três semanas, quatro semanas durante o período de férias do trabalho, por exemplo, é uma ótima pedida vir pra cá e fazer uma, duas, três semanas, quatro semanas. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago Deotti, dono da Twizy Travel Brasil, Austrália e Canadá. A gente trabalha com mais de 30 destinos ao redor do mundo. O Canadá é um dos principais que a gente trabalha, assim como a Austrália. Aqui em Vancouver, para quem está vindo para cá pela Twizy, vai ter um atendimento pessoal aqui com a gente mesmo. Então aqui a gente está montando uma equipe para poder atender vocês. Então quando vocês chegarem, a gente vai ajudar vocês com conta no banco, conta de celular. Então pode contar com a gente pessoalmente que o no nosso escritório do Canadá, aqui de Vancouver, vai poder ajudar todos vocês. E se você está interessado em fazer o seu intercâmbio, já segue a gente aqui embaixo, deixa o seu like, comenta, a gente vai postar muito mais vídeo para vocês aí ao longo desse ano falando sobre a vida aqui no Canadá, as possibilidades de estudo, as escolas que vocês vão poder estudar por aqui. Então, não deixa de se inscrever e comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo. Um abraço para todos vocês. Tchau!